Oi, tudo bem? Aqui é o Daniel e nesse vídeo diário eu quero falar sobre o orgulho. Eu vou começar a falar sobre algumas características humanas que todos nós temos e que se você parar pra prestar atenção agora, você pode começar a se desenvolver e até mesmo se você sofre desse problema ou conhece alguém que sofre desse problema, você pode simplesmente encaminhar esse vídeo para essa pessoa ou, ou escolher o nome dela ou rir mesmo, até mesmo lembrando dessa pessoa. Bom, o orgulho, né? É, eu conheço várias pessoas que às vezes por orgulho terminam relacionamentos, terminam parcerias, pedem demissão de lugares, enfim, onde teriam bastante benefícios. E eu queria fazer um convite pra você. Será que na sua vida você... Pra pensar, um convite pra pensar na verdade. Será que na sua vida você tá sendo muito orgulhoso com algumas situações é, no qual você poderia levar realmente a vida um pouco mais leve, um pouco mais boa? É muito engraçado que é, às vezes surgem grandes oportunidades para essas pessoas que são orgulhosas e essas pessoas elas ficam completamente fechadas. Então quanto mais orgulhoso uma pessoa é, é, maiores são as probabilidades De que ela não consiga Ou que ela venha a ter algumas dificuldades Em determinadas áreas da vida E como surge o orgulho? O orgulho, na verdade, é um processo de proteção Talvez, é, para aquela pessoa Ela... ela, ela... É, teve tanto um insucesso, opressão, cobrança, ou sei lá, desentendimento com desentendimento, é, ou desentendimento com tantas outras coisas na vida, que pra ela o orgulho é uma forma dela, é, dela preservar a identidade dela, dela preservar o ego dela. Então, se hoje você conhece uma pessoa que é muito orgulhosa, muito provavelmente essa pessoa ou ela já sofreu muito em algum aspecto da vida e ela precisou ser assim, né, ter esse orgulho forte para se reafirmar, ou realmente é uma pessoa que precisa provar muito para outras pessoas o tempo inteiro sua capacidade. Não querendo generalizar, lógico, né? Mas fique atento, se você hoje é esse tipo de pessoa que tem muito orgulho dentro de si, procure prestar atenção naquilo que você pode mudar, naquilo que você está perdendo pelo fato de ser orgulhoso. Talvez você poderia ter uma vida muito melhor e o orgulho está te impedindo de ter essa qualidade de vida que você poderia ter. Então, um vídeo bem rápido mesmo, um vídeo de hoje, só para trazer essa questão, importância do orgulho. Oi? A importância do orgulho. É importância. Eu falei? importância do. O nome do vídeo? Então é isso, eu só para falar aqui um pouco sobre a importância do. Eu fal... Ah, eu falei? Ah, eu falei errado então. Eu fui só para fazer. Ei, cara, eu, tô, eu não tô presente. Toma. Então é isso. Eu gravei esse vídeo apenas para que você preste atenção se você está sendo uma pessoa orgulhosa. É, pra para que você também ajude as pessoas orgulhosas que estão ao seu redor. Porque realmente ser uma pessoa orgulhosa pode trazer benefícios para algumas pessoas, por isso que elas assim são. Mas na verdade, é, na maior parte das vezes, traz problemas de relacionamento, traz problemas no trabalho, termina é, realmente amizades, enfim, existem familiares que ficam um anos sem se falar por causa de orgulho. Então, é, realmente, preste atenção, não seja uma pessoa orgulhosa, seja uma pessoa pacífica, aberta, uma pessoa que perdoe, que realmente saiba se relacionar. Eu tenho certeza que muito, muitas oportunidades irão aparecer no seu caminho, talvez oportunidades até mesmo que você não esperava. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique aqui em curtir, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque a sua participação é muito importante. Conto com você. Um grande abraço. Tchau, tchau.